Uma boa noite a todos. Agradeço a Deus pelo dom da vida e a todas as pessoas que, de alguma maneira ou de outra, contribuíram para que esse momento tão especial se realizasse. O que é filosofia? Como conceituá-la? Ao final do curso de filosofia, ainda não sabemos conceituá-la. E, mesmo que cumprisse todas as graduações existentes no meio acadêmico, pensamos que, ainda assim, seria uma tarefa nada fácil. Contudo, nos sentimos mais seguros para descrever o ato de filosofar. Durante os nossos estudos nessa faculdade, conhecemos as leis fundamentais da lógica do pensamento. Com elas, constatamos que o homem racional não pode criar os conceitos que permeiam o nosso mundo, como o de movimento, tempo, espaço, matéria, alma, pecado, Deus. Enfim, todos os conceitos que conhecemos. A questão é muito simples. Uma criança não pode nascer e do criar conceitos, nem formar as palavras que explicam Qualquer conceito. Por experiência, sabemos que toda criança precisa, primeiramente, aprender pela tradição, seus pais, os conceitos e as palavras a eles relacionados. Por mais simples que sejam. Mas a grande pergunta é, quem ensinou para a primeira criança da Terra tais conceitos e palavras que os explicam? Frente a essa grande questão e, fundamentado nas leis da lógica, elas mostraram toda a sua força e dureza. Os princípios dos pensamentos, da identidade, da não contradição e do terceiro excluído, permitiram-no acordar para a realidade e, em seguida, mostrar nossa impossibilidade de ser criador mas tão somente criatura. Inclusive, por diversas ocasiões, lançamos-nos com furor contra tais ideias e seus princípios, até exaustão. Mas eles se mostraram inabaláveis. Porém, quem realmente foi abalado, inclusive ruiu em seguida, foi o difícil do eu antropocentrista, o eu-Deus que fora construído em nossa mente, adquirido e desenvolvido por uma cultura racionalista ocidental ao longo dos séculos, cultuador da razão como criador dos conceitos e seus termos. Diante desse acontecimento, aparentemente, achamos-nos diante de um beco sem saída. Entretanto, não desanimamos. Tomados de um espírito pesquisador, procuramos outra via para explicação da origem dos conceitos e das palavras dali formados. Uma vez que, da própria razão, os conceitos do mundo não poderiam surgir. Foi assim que, após certo tempo, nosso olhar se voltou para o alto. Nesse momento, o espírito pesquisador foi conduzido de volta à Grécia Antiga. Leva... Lembramos das ideias de Sócrates, o homem considerado pelo oráculo délfico, o mais sábio dos seus contemporâneos, que, através dos textos-diálogos do seu devotado discípulo Platão, reforçou a convicção para uma resposta que apontava para algo superior. O gênio de Platão, ou melhor, o Platão e seu gênio, um ser meio humano, meio divino, que, por via intuição, torna-se o um mensageiro dos conceitos que conhecemos. Segundo Sócrates, nas palavras de Platão, nós, inspirados pelo nosso gênio, amigo da sabedoria, somos capazes de gerar os conceitos que nos permitem entender o mundo. Também por meio desse gênio, Somos capazes de encontrar o caminho do bem, do belo, da justiça, do verdadeiro e puro amor. O amor, uno a Deus, é o conceito mais sublime que pode existir para o ser humano. Na reciprocidade com o próximo, o amor conduz o espírito à eternidade. Mas, com o passar do tempo, ficou evidente para nós um acontecimento terrível, pior que muitas epidemias, grandes guerras ou catástrofes da natureza. É a deformação dos conceitos sublimes. O conceito de amor, por exemplo, parece-nos ser o conceito mais deformado em nossa sociedade ocidental contemporânea. O que é o amor? É provável que fizéssemos essa pergunta aos jovens desse século, o conceito de amor em geral confundiriam com a ideia de sexo. Este último voltado para o que é efêmero. O conceito do verdadeiro e puro amor parece ter ficado tão em desuso que fica difícil para nós o descrevermos. E, mesmo que conseguíssemos, ou mesmo se pudéssemos apenas senti-lo, é provável que não encontraríamos mais solo adequado para o seu real entendimento na sociedade atual. Então nos pensamos preocupados. Como ficará a espécie humana sem a clara ideia do verdadeiro amor? É muito menos é muito menos sua prática na relação com o outro? sendo ele tão vital para a sobrevivência do espírito humano, tanto do indivíduo como para a sua espécie. Sem o um verdadeiro e puro amor presentes no ser humano, ao que consta em seu lugar domina o um sentimento de ódio. Esse sim pode ser fartamente exemplificado e definido. Este último parece cada vez mais se alastrar com uma pandemia. Ele se faz tão presente em nosso cotidiano, que nos sentimos dispensados em citar exemplos. Com ódio dominando o eu humano, construímos espessas barreiras entre o nosso espírito e o nosso guia fiel. Logo, nós afastamos cada vez mais dos caminhos que nos conduziriam para o bem, os quais nos conduziriam para a verdadeira felicidade mas aqui cabe outra pergunta como poderíamos nos aproximar do nosso amigo da sabedoria é nesse momento que se faz presente o valor da inscrição do portal do templo délfico que diz ó oh homem conheça-te a ti mesmo que conhecerás os deuses e o universo tal inscrição é pedra basilar da ideia socrática de realidade, em busca do autoconhecimento, da autoconsciência, do eu verdadeiro, que participa do que é eterno. A esperança na mitologia grega foi a entidade ficar detida na caixa de Pandora, após o travasamento de todos os males. Temos a esperança que cada ser humano de boa vontade possa encontrar seu eu verdadeiro, e assim a harmonia com os demais seres da igual espécie espiritual, transformando novamente a Terra no paraíso, cópia do que se encontra acima do espaço e do tempo. Portanto, acreditamos que o ato de filosofar pertence a todas as pessoas que, com o espírito investigador de si, consistem em conquistem a religação com seu amigo da sabedoria há um amor eterno que paira sobre todo o universo efêmero aqui presente estão pessoas que representam os cursos da filosofia educação física e psicopedagogia a conhecida máxima mente sã incorporação se faz presente com o objetivo a ser alcançado por esses futuros profissionais. Nós, formandos do curso de filosofia, desejamos a todos vocês futuros profissionais que como seres humanos singulares possam em sua atuação auxiliar aqueles que necessitarem dos seus conhecimentos para encontrar o bem-estar, seja do corpo, na sua dimensão física, seja da sua dimensão da alma ou, de preferência, os dois juntos. O caminho para o bom atuar já foi, por nós filosofantes, mencionado. O conhecimento de si mesmo, a conquista do eu verdadeiro, é capaz de refazer a ligação com o que é eterno, o conceito do verdadeiro e puro amor. Temos convicção que o profissional que atua sob o signo do amor terá como recompensa o testemunho que suas obras serão abençoadas, portanto, mais belas e duradouras. Agradecimento ao professor homenageado. Quando chegou o momento de nós, Luiz Eduardo, Judite e eu, Fábio, escolhermos o nome do professor para esse fim, fomos unânimes, espontâneos nessa escolha. Temos a nítida visão que, caso os três colegas estivessem juntos no momento da escolha do nome do professor homenageado, ouviríamos um único som. Era o seu nome, professor Rudinei Miller, sendo propalado pelos três. A espontaneidade com que seu nome surgiu nos nossos lábios revelou que o impulso não era proveniente de um raciocínio frio calculador, mas sim da vontade sincera do nosso espírito. Também dava dimensão do que você significou e ainda significa para nós, seus alunos. Você, mestre Rudinei, com todo o merecimento deve ser chamado assim. Não conquistou esse título entre nós apenas por tê-lo alcançado pelos meandros acadêmicos, mas, acima de tudo, por sua humildade ao se relacionar com seus alunos. Você, mestre, é um exemplo de docente que tem uma forma peculiar de dominar seus discípulos. Durante esses anos de academia, suas palavras e gestos, sua boa vontade em nos auxiliar durante as nossas longas jornadas, pelos caminhos do conhecimento filosófico, nos envolveu em uma atmosfera toda especial, fazendo emergir em nós, com o um mínimo de esforço, o conhecimento desta ciência humana, aliás, mãe de todas as ciências, a filosofia. Inclusive, Mestre, lembremos-nos dos momentos em que ensinava a temida disciplina de lógica. Aos alunos que buscavam se aprofundar nos conteúdos dessa disciplina, você se dispõe de maneira exemplar. Sua boa vontade permitiu que, mesmo fora dos horários estabelecidos pelo currículo formal, instruísse pacientemente seus curiosos alunos, que aqui estão. Essa imagem de sua disposição em ensinar Ficará gravada de forma indelével em nossos corações. Acabou, hein? Só mais um pouquinho. Obrigado. Graças a você, mestre, podemos inclusive tomar gosto pela disciplina da lógica e suas leis fundamentais, das quais também possibilitaram nos reconhecer não como criador, mas como criatura. Bem, a partir daqui voltaríamos ao começo desse texto. Se porventura todas as instituições formais de ensino desaparecessem da face da terra todos os seus prédios, toda a sua estrutura burocrática, restando apenas a sua pessoa física, certamente, mestre, estaríamos lá, onde você estivesse, diante de você, com os olhos e ouvidos atentos, prestando atenção nos seus ensinamentos, como outrora os gregos faziam ao ar livre. Em, seu no... em meu nome, Fábio, e de meus colegas Luiz Eduardo e Judite, Restam-nos apenas essas palavras ditas acima, para lhe dar uma ideia aproximada da gratidão que sentimos por sua pessoa, Mestre Rudinei Miller.